você vai configurar o alarme do seu iPhone, enquete, enquete, antes de gravar, enquete, enquete, hum. como é que você configura o seu alarme no iPhone? Então eu vou em relógios e configuro uns 15 relógios para poder acordar. <risos> é que nem dois, snooze sem fim. Eu configuro um alarme só, mas também compensação. Snooze. Eu, eu tenho que levantar, por exemplo, Adiar? 7 horas, eu boto o alarme para tocar às 6 horas. E vou no snooze até umas seis e quarenta. E eu me acordo muito antes, sofrendo ao seu lado, né? Edson, como é que você faz? Ah não, eu pergunto pra Karim como é que configura o alarme, primeiramente, tudo. Ajustes, geral. Edson sonha comigo. Ajustes, geral. Depois Karim acorda. Depois Karim... É. E, o, e o alarme? não Aí é, toca, possível. mas... só por isso mesmo. Quem acorda é Karim. Então, eu vou dar uma dica para vocês, vamos, vamos também falar a dica, posso compartilhar uma dica? Uhum. Aqui, agora? Compartilha. Vamos aproveitar e vamos gravar? Bora. Vamos? Bora. Então, vamos lá. Se você passou por essa seguinte situação, que é configurar o alarme do seu iPhone, e o que normalmente as pessoas fazem é, pegam o telefone, abre o aplicativo de relógio e faz todo aquele processo dentro do aplicativo. Se eu te falar que você não precisa nem pegar o seu iPhone, vai utilizar a Siri para fazer isso. Fala o comando mágico, depois você diz me acorde amanhã às 6 horas da manhã. Ou então, se você gosta de tirar aquela soneca depois do almoço, pode falar para Siri, me acorde daqui a 15 minutos, daqui a 30 minutos, e a Siri vai ativar o alarme e vai te acordar simples assim, viu? Sensacional! E a minha inclusive, inclusive, ativou. Não tem nenhum alarme. <risos> Como assim? Me acorde daqui a 30 minutos. Ok, ajustei o alarme para as 2h27. Viu? Mágico. Mágico? Aí você quer saber, tá? Eu tenho o alarme ativado? Du, você tem esse problema, né? Bem, eu preciso ver o alarme ativado. Eu tenho que ver o botão verde que foi criado. Carinho. Eu também preciso ver um monte de botãozinhos assim, yeah. E é? É, vários. Edson? É, eu preciso ver Carinho <risos> Verde. Então, vou te falar agora uma outra dica. Dica complementar: bônus, bônus, bônus. Você vai falar para a Siri o comando mágico, que eu vou dizer agora, e Edson vai fazer um pi para não ativar a sua Siri. Meu alarme está ajustado para que horas? Você tem estes dois alarmes. Tenho dois alarmes. Vou ter, que vou ter que tirar um, porque detalhe, se você tem dois alarmes, ela não vai falar o horário do seu alarme. Se você tem dois, ela simplesmente vai dizer que você tem dois alarmes configurados. Vou apagar aqui um rapidinho. Voltando! Para que horas o meu alarme está ativado? Você tem um alarme aqui. Um alarme-alarme foi ajustado para 12h27 e está ativado. Muito obrigada, Siri! Simples assim, a Siri vai configurar o seu alarme, vai te falar se o alarme está ajustado, para que horas ele está ajustado e você agora passe a utilizar a Siri, que é muito mais simples você ativar o seu alarme. Eu sou Marília Guimarães e você está no Internet do iPhone. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, toque no botão inscreva-se e toque no sininho para receber todas as notificações assim que um novo vídeo for liberado. Por hoje é só e até a próxima.